Oi, gurias, tudo bom? Tô começando esse vídeo num ambiente diferente. Finalmente encontrei um, um lugar que eu achei o fundo bonitinho pra fazer os vídeos. E hoje eu vou testar um produto que eu tava muito ansiosa pra mostrar pra vocês, que eu já comprei tem uns dias, mas que, enfim, faz parte da minha rotina. Eu só mudo de produto uma vez por mês, então eu ainda não tinha virado mês, né? Hoje é dia 7 de setembro, então hoje eu começo a usar os produtos de setembro, e esse é um toque meu, total, tá? Não tem nada a ver com cronograma, com cuidado, nem é nada, é realmente um toque meu que eu gosto de usar um por mês pra testar coisas diferentes, pra provar produtos novos e tudo mais. E o produto de hoje é uma marca, na verdade, que sempre comentam muito aqui nos vídeos. Uma marca que eu acho que tem muita gente que gosta pelo preço, pelo custo-benefício, pelo preço dela. E eu nunca tinha provado nada dessa marca, esse é minha primeira meu primeiro contato real e eu não, nem tinha cheirado, eu vou cheirar ele agora, então assim, eu tô realmente muito ansiosa pra testar esse produto. Eu comprei um kitzinho que vinha o shampoo e o condicionador da Scala, eu comprei, esses aqui eram os únicos que tinha no mercado onde eu fui, que é aqui perto do apartamento, e eu nunca tinha visto vender em outro mercado, então eu aproveitei pra pegar. Ele é de maracujá e Patuar. Eu não sei o que é patuá, mas a gente vai descobrir juntos. E ele diz que é uma linha de crescimento e força. Assim, era o único que tinha, entendeu? E eu queria testar alguma coisa dessa marca. Nesse mercado eu também vendia sala online O próximo que eu, quando eu for lá, no mês que vem, eu pego um da sala online pra gente testar juntos. Mas eu vou testar esse aqui hoje com vocês. Eu não usei ainda, meu cabelo tá imundo duro de sujeira, tá por óleo, eu acabei de fazer a comida da semana, porque eu só cozinho uma vez por semana, então ele está com cheiro de cebola, de comida, porque eu acabei de fazer real, eu terminei de fazer comida e eu vim gravar pra mostrar pra vocês real a minha primeira impressão com o produto. Eu quis deixar meu cabelo mais sujo, então eu não lavei ontem, para mostrar para vocês real como ele, como ele funciona, o shampoo é transparente, então eu espero que ele limpe bem a minha raiz. E, deixa eu ver aqui atrás. Ah, acelera o crescimento dos fios dando força e resistência. Óleo de patuá, conhecido como azeite amazônico, é o fruto que contribui para o crescimento acelerado dos fios. Se enquadra nas fases de nutrição e reconstrução. Uma linha nutri-reconstrutora. Nutrição para fios ressecados com pontas secas, essa etapa devolve os lipídios, dando movimento e alinhamento aos fios. E reconstrução para fios danificados, emborracha emborrachados e quebradiços, essa etapa devolve os aminoácidos, dando força e resistência. Sem cloreto de sódio. E é uma, é, essa linha, pelo menos, eu não sei se todos os produtos da Escala são assim. Mas essa linha é 100% vegana, ou seja, 0% de origem animal, tá? Vem aqui no cantinho. Então, eu achei isso sensacional. O cheiro é uma coisa que eu não tinha sentido ainda, porque ele vem numa caixinha fechada. Então, eu não tinha como sentir o cheiro, até porque estamos no meio de uma pandemia, só saímos de máscara. Então, a gente não sente o cheiro das coisas na rua. Me lembra... O que que eu, eu sinto? Que... Alguma sobremesa de fruta que tem esse mesmo cheiro. Não é maracujá pra mim. Esse cheiro não me remete a maracujá. Zero, pelo menos assim, no tubo, não me remete ao maracujá. Nossa, eu não, não consigo lembrar o que é. Mas tem o cheiro de sobremesa de fruta mesmo, tá? Não é cheiro de produto de beleza, que normalmente é um cheiro mais forte de química. Não, ele tem cheirinho de sobremesa de fruta. O condicionador também. É o mesmo cheirinho. Nossa, eu tô muito ansiosa pra tomar banho e usar de uma vez. Então, eu vou lá tomar meu banho e vou lavar o cabelo com eles, só com eles. Normalmente eu uso uma máscara também entre o shampoo e o condicionador, mas como o objetivo é a gente ver real como eles agem, eu vou lavar só com eles e aí depois eu volto contar pra vocês o que que eu achei. sem do banho, já vim direto aqui contar pra vocês o que, que eu achei desses produtos tô com eles aqui de novo espero que não molhe minha mesa inteira uh, vamos lá o que, que eu achei do shampoo shampoo é um shampoo que não rende muito ele tem uma textura diferente ele não faz muita espuma então pra tu fazer ele realmente ativar, tu precisa molhar ele um pouquinho antes, então pega um pouquinho na mão, dilui com um pouquinho de água faz uma espuminha e aí tu aplica se tu te pegar ele direto na mão e jogar na cabeça, vai acontecer que nem aconteceu comigo, que eu tive que pegar mais, olha o tanto que eu já gastei num banho só. Então eu dou essa dica de sempre que o um shampoo não render muito, testa dar uma diluidinha nele antes. Eu achei que ele limpa super bem o cabelo, ele deixa aquele cabelo meio bagacinho, ele dá uma embaraçada de tão sequinho o cabelo fica, e eu amei o cheirinho. Eu tava meio em dúvida sobre o cheiro, porque né, normalmente cheiro de maracujá no cabelo, meio estranho. Mas o cheirinho é muito gostoso, não é cheirinho de maracujá, tá? Mas é muito bom, muito bom mesmo. Bem suave, não é enjoativo. Eu sou bem chata com cheiro doce e ele é zero doce, então eu amei. O condicionador, ele é bem emoliente, então ele resolve muito do que o shampoo embaraça e ele é um shampoo um pouco um shampoo E ele é um condicionador um pouco mais líquido, ele não é tão concentrado. Mas isso não faz com que ele desembarasse menos. Porque normalmente quando a gente passa um condicionador muito líquido, ele some no cabelo e não faz nada. Esse aqui mesmo ele sendo mais liquidozinho, e não é tão cremoso, ele faz o trabalho super bem, desembaraça super bem. Meu cabelo tá bem, bem, bem soltinho e eu achei isso maravilhoso. O cheirinho dele é um pouco mais forte do que o do shampoo, mas eu não vi nenhum problema e eu acho que os cheirinhos dos dois se complementaram super bem, então eu acho que eles funcionam perfeitamente juntos. Sobre o valor, o kitzinho custou 16 e alguma coisa, 17 reais, eu acho que vale muito a pena o custo-benefício. Não sei ainda sobre durabilidade, né, porque eu tô recém no início do mês, mas eu espero que dure o mês inteiro. Eu quero muito voltar lá e ver se eu encontro outras linhas da escala. Eu sei que ele sempre tem, mas eu nunca tinha reparado em quais são os produtos. Eu não sei se renova ou se são sempre as mesmas linhas. Espero que renove para que eu possa testar mais dessa, dessa marca que vocês comentam tão bem. E que realmente eu me dei super bem nessa primeira impressão. Então, minha primeira impressão foi super positiva. Eu espero poder testar mais dessa marca. Eu vou tentar voltar lá. Para ver se eu acho outras linhas da escala. Se vocês quiserem mais informações sobre esses produtos, eu vou fazer um post bem detalhado lá no meu Instagram. Então me segue, que logo logo vai ter mais informações sobre eles. E se vocês tiverem alguma dica de produto que vocês querem ver aqui no canal, não esquece de comentar aqui embaixo. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo. Tchau!